Com Não. Não. Ah, vem, vem. Você vai tomar num caneco como todo mundo tá tomando! Aí rapaziada, estamos de volta com mais um episódio aqui na caverna. O que que acontece? Rapaziada, esse é o God of War no PS4 Pro. Sim. Estamos no momento em que acabamos de enfrentar um chefe grandão, parrudão. Que acabou nos rebentando de momento, mas o Kratos simplesmente vai achar algumas esferas verdes. Uhum. Beleza, vamos simplesmente continuar nossa jornada aqui. O molequinho é ágil, tio. O molequinho é bom. Caiu! Pois é! Tranquilão, vamos seguir ele, tio. Ó, já chama aqui. Como chama essa paradinha um um aqui, Abacatão? Sim. Rapaziada, pegamos abatão aqui abacatão enche a vida inteira, hein? Vamos ficar esperto. Ó, ó, o moleque já tá posicionado. O que? Flash e ataques desarmados causam dano de atordoamento adicional. Kratos pode trocar para ataques desarmados ao arremessar o seu machado. Ou embainhá-lo pressionando para direita. Rapaziada, embainhá-lo. Beleza, vou embainhá-lo isso aqui. Pressiona para direita aqui, pega o machadinho. Já vamos grudar na testa do Loki aqui. Ó. <risos> pai, já matou. Vamos mandar o, o, o bate-mato, ó. ó. Ai, imagina o um suco de laranja. Beleza, o que, que acontece? Ah. Vou, vou já mandar, na franja. É duas só, já? Espera, deixa eu limpar a graça. Rapaziada. Nossa, que combo é esse? Rapaziada, zeramos, zeramos. Rapaziada, já aprendi um combo aqui. tipo. Você, você tira um machadinho. o machadinho. Vamos que o negócio, tira o um machadinho no ar. Dá pra combate Dá pra combate Se inscreve aí, tio. Beleza O que que acontece? Vamos continuar simplesmente checando o perímetro aqui Tem uma porta gigante Ó, oh, tem uma porta gigante aqui O baixinho já tá subindo O baixinho, pera aí O moleque chega voando em tudo Vamos abrir aqui e Vamos com calma, jogo. Calma Ó oh. Ainda não consegue abrir as portas, né? Opa, já tá aqui na direita, eu... nossa Mas o a pilantra Ele tava lá em cima, tio é Mapa atualizado Beleza, rapaziada, ó, já tem uns barril aqui Vou <risos> meter um soco, já tem uns abacatão aqui Já toma, ó, oh, meu Deus, esse Kratos adora soco de abacate Tranquilamente, já subindo Ô, oh, baixinho, espera aí, tio Nossa, ele que tá com sede, o menino, beleza Manda na frente, ó tipo. oh. Outro, já o veneno, tio, ó, ó ó. Rapaziada, o cara é mesmo demais O Kratos manda no setor, ó oh. Defendendo, é, tio. Tá Defendendo, tava tirando hein? tá Tava tirando, tio. Perfeito. Vou, vou, vou treinar. Tá de boa, tio? E aí? Olha, <risos> o, o Cabernet vai explodir. -se no <risos> nosso, ó, o Condor. <risos> Bandina! Nossa, tem mais? Finish him. Nossa! Ah, ó, oh, rapaziada, abriu o okay. quê? Ele já tá atrás. Ô, tá? Credo, oh, tá atrás de você, Credo. Isso! Isso! Nossa! Pega dois! Troca uma machete! Isso! Levanta! Pega do resto! Pera aí! Tem um de fogo que um de peça de um tio! Oh, meu, já matou? Sim! Que coisa é aquela? Pera aí! Não sei não tio! Que coisa é o que? Monstrão! Outros! <risos> já! <risos> Só esquivar tio! Só esquivar! Ó! Oh, oh. Ei tio! Tranquilo? Dele, ó. Eita! Pera aí, tem que apertar pro lado também, caverninha. Pera aí, o cara bate mesmo, hein. É mal, cruel. Ah, agora já era, tia, Agora já era. Peraí, tá tranquilo. O machado e não tá aí. funcionando. O machado não funciona, não vai é no picudo, tio. Botina. Manda. Vamos. Au. Ah, botinado, nada. Toma, botinado, nada no Chuck Norris, Abre ele, abre ele, Ai, Cris, tô do mal demais, eu que tinha Algo de diferente? Na floresta. Algo diferente? Eu ficar calado. Peraí, Cris, pega leve com o Ezequiel, isso aí, Ele <risos> tá ajudando nós né? Beleza Rapaziada Localzinho aqui, simplesmente Tá me vazio, será que tem que quebrar esse oh. carro Aí, aqui? Oh. <risos> o isso quebra tudo, tio. <risos> vamos quebrar tudo. Tio. Beleza. Pega o machadinho. O caberninho curte com o machadinho, hein? Ó. Já joga lá na paradinha lá, ó. Tem um negócio ali. Oh. Peraí, o que, que caiu lá embaixo? Não sei é disso. Tranquilo, rapazes. Rapaziada, vamos descer ali e ver o que que deu, ó. <risos> Critos, nem droga o joelho. Nem dobra o joelho, tio. Pode, o molequinho já vai na frente. Beleza checando o perímetro Mas Esse jogo tem Calma aí. Tio? sei? Agora silêncio, estamos quase chegando. Rapaziada, é, os Joggers estão cada vez mais perto do vilarejo do Kratos. Beleza? Tá rolando umas coisas que não acontecia antigamente, segundo o nosso amigo Ezequielson aqui, o filhinho ah. <risos> Vamos ficar esperto, Ezequielson. Fique calminha aí que o Kratos tá aqui, tio. Eu creio que tira todo mundo, não tem como não? Beleza. Rapaziada. Olha aí, olha aí. Tava muito tempo você dar item, hein? Ó, oh, achados perdidos. Brinquedos, é <risos> um brinquedão. O Kratos adora brinquedos. Deixa eu ver, peraí, peraí. Ó, oh, ó, oh, ó. Oh. Achados e perdidos. Achamos um brinquedinho perto da casa. Eu tinha um assim. Deve ser parte de uma coleção. Se encontrarmos mais, pode valer alguma coisa. Rapaziada, o Kratos adora os brinquedinhos, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vamos pegar dois de quatro brinquedos. O que, que acontece? Vamos tentar achar mais brinquedo aqui nas redondezas da cabaninha do Kratos. Era é descendo? Tem, tem outra parada ali, Kratos? Vamos, vamos simplesmente dar uma olhada? Ó, taca fogo aqui, não tem como não. Jogo! Cadê o machado? Ah. Rapaziada, tava tá longe, hein? Tava lá em Sorocaba isso aqui. Ó. Perdeu? Não. Jogo! Jogo! Eu acho que tem que pegar o, o fogo do amor, né, pra abrir. Ah, miserável! Beleza, Creitão. Então, já que não dá pra abrir aqui, a gente vai ter que ir por lá mesmo. Tem que voltar pra casinha lá. O Ezequiel só tá esperando, hein? Vamos lá, Creitão. O cara é rápido, hein? Beleza. Ó, tá rolando uma aguinha aqui. O Creitão não desce aqui não, hein. Rapaziada, olha os gráficos desse negócio, tio. Ah, meu Deus. Eu nem curtir esse gráfico demais, tio. Você é louco, hein? Vamos pegar é esperto. Beleza, voltando aqui. Mas é aqui, Elson, onde é que a gente tem que ir, tio? É que Peraí, a gente veio. É onde que a gente veio mesmo, tipo? A cabaninha! É a casa, tem que estar na casa aqui, tem que jantar. Entre garoto. Ó. Oh. Peraí, então. Recolheu as cinzas Colocou na bolsinha O jogo já começa no drama, hein, tio Creitão não começou nada contente com isso Vai ter que treinar o mano Ezequiel só ali Pra no futuro Poder defender o vilarejo, tio Com isso em mente Vamos ficar calmo Ó Pode dizer que o Carlson tá triste hein, vamos trocar ideia com ele Sim Ó oh. Você se descontrolou Aquilo ia matar a gente Você também fica com raiva enquanto luta A raiva pode ser uma arma Se souber controlá-la, use-a Mas você não consegue Se perder Não fico doente faz tempo Eu tô melhor Certo se liga, gente. Vamos lá. Vai lá, tio. Quer que eu te bato? Quero que tente. Ai! O que vou. Tente de novo. Por que isso? Você é lento. Tente de novo. Ah, seu lento! Para com isso, fraco. De Vamos lá, novo. Isso? De novo. Para! De novo! Ezequiel. <risos> Sua raiva não te leva nada, hein? Creitão, tá certo. Ó. Sua raiva pode consumir você. O caminho é difícil. E você, Atreus, não está pronto. O que foi isso? Bora, Fusca, que Oh. Abre a porta! Não adianta mais se esconder! É eu é sei quem você é! O que é isso? Você o conhece? Ou melhor, eu sei o que você é! Garoto, Como é que é? debaixo do piso! Agora! Mas você me proibiu de descer lá! Quem é? Eu não sei. Do que ele tá falando? Eu não sei. Entre. Entrei, tio. Só me fala o que eu quero saber. Não precisa ter violência. Por que quer, Catio. Magrela, é magrela. Ha! Rapaziada. O creitão vai destruir. Ó, oh, compara o porte físico. Pensei que fosse maior. Como é que é, Forgot Mas com tchou. certeza é você. Você veio parar longe, hein? O que você quer? Ah, você sabe muito bem a resposta para isso. Seja lá o que procura, eu não tenho. Ó. Oh. Não tá logo. <risos> Sempre achei que a sua espécie fosse tão iluminada, tão superior a nós, tão inteligente. E então vejo você escondido aqui no mato. Feito um covarde. Como é que é? Não vai querer lutar comigo. Uh. <risos> Mas eu quero sim. É o quê? O jogo? Como é que é? Saia... Sai é fora. Da minha... Casa... Você... Você vai ter que me matar pra isso acontecer. Uh. mais forte. Ai, ah, leva hein? Finalmente. Leva. Ai, vai cair. hein, tio. O punho do cara, tio. Você não viu? Não, não, não, não, não, oh. não, não, não, não, não, não, é Certo! Minha Deus. É o quê? Como é que é? Como é que é? O que? o cara é saiadinho. Mas que decepção! Peraí, jogo. Ai, não vale, hein? Pode vir, então. Pode vir, é eu? Peraí, jogo. É inútil. Rapaziada, é só na esquiva aqui, tio. Vamos ver o machadinho machadinho. Pegou, tio. É foda. Eita, João! Pera Nossa! Que bote é ele? O quê? o quê? Ah, peraí, ele entra no gelo! Ah, ah não! Peraí, gelo vale. Cadê, cadê esse louco? Ele tá com baixado. Ele tá atrás! Ah, pra e... Você, Você tá, tá mesmo, Tito? Ah! Cuidado, cuidado. É, peraí. Ele, ele, ele entra no gelo. Ah, vou pegar agora. Ok, ele ah! peraí, tá atrás! Ah! Jo! Você tá mentindo demais! Ah! Jo! Isso! Como que a gente prendeu? Isso! Aprendemos! Buti! Ah, cara, foi na Peraí, calma! Vamos logo! Vem, machado! Vem! Jogou! Jogou! É mentira! Peraí! Pera ah, tá! Peraí, pega o machado! Ah, não não dá pra atacar o machado nem não, tio! O cara é forte, magrelo rápido! Peraí, tá aqui, tá aqui! Cadê ele? Ai, ah, mentira! Ele tá se escondendo! Ah, <risos> aí você, você marcou. Começou o combo. Isso. Um, dois, um. Vai! Ele escapou! Ah, calma aí, ah, tio. Vou pegar de novo. Ah, ah é bonitinho é esse dano de direito da replay. Eita! Eita! Um ah, vai no. de novo o jogo? Peraí, João, peraí. <risos> tá pau a pau, tio. Tô curtindo. com um desafios. Oh. Ah, vem, vem, vem, vem, na vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, por que tem duas camas lá dentro? Vamos pra você, seu Loki. Vamos botar ele lá dentro. Isso. Não ataca? Contra-ataque. Nossa senhora, não tem contra-ataque, não. Tem ataque. Nossa, mas arrancar a vida inteira assim. Caça. O vale não tá livre. Que chute foi esse, Kratos? Ô, Kratos, levanta aí, tio. Botei o dedo na ferida, não é? Ah. Cretão, mostra pra ele. Peraí, peraí. Tá... Peraí, tá peraí. Atacar. É uma ah, arma... Ah, o que você tá escondendo? Pois é. velho e lerdo. Você jamais deveria ter vindo para Midgard. Cri... Ele enchendo a vida! Então... Ah, quer João. tentar de novo? Você fala demais. Ei, Tio, né? Tá dentro da pedra. Não vai falar? Ótimo! Talvez a pessoa que você mantém escondida naquela casa fale! então aí? Ele tem que voltar. Ah, ele dode, ele três. Nossa, é fogo! E aí, Tio, é fogo agora. Ai, meu Deus do céu. veja vamos descobrir Eita ixi rapaziada round 2 Round 2 o que acontece Tira o machadinho vem machadinho ah, vem o que tem tá fogo ah, Aproveita o fogo isso nossa, tem que nossa. Ai, de isso que isso isso isso isso isso O isso isso isso isso isso isso isso isso isso isso É tá. tá atrás. A vida tá cheia. Ele tá aqui no gelo. Tá acabando o fogo. Ah, dele. Não tenho tempo pra isso. Ah, meu Deus. Acabou o fogo, hein. Metade da vida do Loki. Peraí, tá ali. tá ali. Ó, ó. Franja. Tá. Nossa. Ele tá zigue-zague. Peraí, a gente tá bem, hein. Ah, vamos pegar ele agora. Vamos pegar ele agora. Cadê ele? Ah, ok! Levanta! Ah, Contra-ataque! Levanta! Ele tá mais forte! É ainda. Não! ainda tá me tá escondendo? Ah, ele tá Eita nas costas! Você é um de Kratos. Kratos. Aí você tirou. Ah, nunca achei no um peito de imbecil. Agora vai levar, não vai levar. Tenho tempo pra isso! Chama. Ah. Ah. Ah. Rapaziada, olha isso! Nossa! Rapaziada, é, a história. Acabou o jogo, desce os créditos, é nóis. Olha aí, tio. Acabou com a fazenda inteira. Não só a casa, tio. O Creito não queima a casa, não. Ele queima logo o vilarejo inteiro. Beleza, rapaziada. Ah, vamos. O okay, que? Cansou o Creitão, hein, tio. Uh, bateu demais no Loki ali, hein. Beleza, onde é que a gente tem que ir agora, tio? Eu não faço a mínima ideia Pois é, a gente tá com a vida na metade ainda Tá, tá tranquilo É isso mesmo Será que tem que mexer na pedra aqui? O Loki já era, tio Já era Ele tá, tá tranquilo aqui Vamos simplesmente Subir a rampa Vamos voltar lá a trocar ideia com o Ezequielson, hein? Deve estar tá sozinho lá Né? Ó Eita tá aí, jogo Vale isso. O cara, essa é de é Jim mesmo. Olha aí. Ele taca. Nossa, Crank. Um escudo. Ah, vai apanhar, Vai apanhar, mexe não. Ah, quando Jim me disse que ia ser aqui, eu só queria respostas, mas... <risos> você, você que ser orgulhoso, não adianta ter um todo pra cima de mim. Eu sempre vou voltar. Esse velho corpo vai ceder. Mas antes de acabar com isso... A de uma coisa. Eu não sinto nada. Eita. Cretão. o cara mandou nós pra dentro do núcleo terrestre eu tô calmo, e crento vamos subir lá e arrebentar ele você viu com os próprios olhos, Dá pra não pode me ferir, nada pode, Rapazes essa eu... luta é inútil, seus esforços são inúteis é o quê? não tinha que ser assim, eu vou subir aí pra te arrebentar tio, pera só, pera só o crentão subir ai pera aí, tio hum. Não, não pode, pode me vencer! <risos> eu não sinto nada! E você sente tudo! E mesmo assim, não chance <risos> de tentar. Não é, sou como meu irmão! Se tivesse me dado o que eu pedi, não acabaria desse jeito! Mas não! Oh! O cara voa, tio! <risos> você é louco? Vamos acabar com isso! Vamos é, ter round 3? Pode me vencer! Peraí! <risos> <risos> <risos> Pega ele oh, Ele voa Cadê ele? Cadê ele? Ah, vou pegar ele agora Pega, Creitão Isso, comba oh, Cadê ele? Ah, pitão Peraí, não pode falar Ah, Marcelo, Martelo, Martelo ah, Ele dizia Creitão, nada. vai sentir agora Espera aí eu vou jogar aí não, hein Oh, Cretos, você tem que bater atrás de você. Tio. Ele tá atrás, cuidado. Para isso! Cuidado, ele voa, tio, ele voa. Sim. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Eu quero fazer ele erguer. Isso. ri. Levanta, tio, levanta. Isso. Ah. Me que, que é um ridículo? O que é Nossa! Pegou, pegou! Isso, Creito! Vai lá, vai lá! Ele vai cair! Vou acabar com Devejo. você! Espera aí, ele vai acabar mesmo, hein, Creito? Ah, ele é bravo! Eita! João. Isso! Espera de boa! Não pode me vencer! Ah, pega ele! Pega. Eita, tá atrás. Cadê você? Cara? Cadê você, seu lado? Ah, rapaziada, aprendi, aprendi Eita Pegamos Agora já é. Peraí, ele tá mentindo? Onde? Ah, pega ele Vai sentir, vai sentir, vai sentir, vai sentir, vai ficar calmo Mutinado aqui, Ultima. Eita, Eita. Peraí, tá escudir, cretos? Oh, Deus, não, mas ele tá ganhando, ele tá ganhando. Como é que ele joga oh, a Geni, não, hein tio? Aí não tá passa. Cadê ele? Nossa, ele taca um monte de farinha Ai, na minha cara. aí, jogo. Errei. Oh, peraí, errou também, gelado. Peraí, botar tá com a machada só sua cara só fica esperto. em perto. Ele, ele desviou. Ah, vem, machadinho. Ei. Pega. Eita nós, tá vermelho Ah, agora você vai cair, Tio Nós vai cair nós vamos. Isso Ah, o dentinho dele se deu, né Você viu, dentinho Segura isso, Loki Ai, Creitão, vai, Creitão Vai, Creitão Fazer sentir alguma coisa mas... oh, não Eita uhum. Uhum. Uhum. Dormiu, rapaziada! É. botou pra dormir tchô. Já era, <risos> a boquinha dele, ó. ó Rapaz, esse Loki era forte tchô. Oh, meu Deus do céu, primo terceiro do Goku O cara veio voando do céu, que pra bater Nós, tio, entra na casa do e quebra tudo Não somente a casa, o vilarejo, as montanhas Jogou o estou. Lá, lá, lá nas profundezas do Niagras, oh, Creitão. Oh, meu Deus do céu, vou ter que treinar mais, hein? tudo jeito. Rapaz, arrebentamos ah. é, o Loki e aprendemos como infinito. Não joga os caras lá pra cima, pode vir qualquer um, tio Zeus, Teus, Preus e Filisteus. Vamos ficar é esperto. Aí. Eu conhecia. Sabia do meu passado? Como me acharam depois de tanto tempo? Rapaz, o Cabernet também quer saber, hein? Curioso pra saber desse Loki aí, hein? Será que ele morreu mesmo, tio? O pescocinho dele quebrou igual um frango. Hein? Ei, o Ó. que eu faço? Nosso filho não está pronto. Pra levar suas cinzas até o topo da montanha. O Kreiton aguenta aí, tio. Tem como você curar, não? Faz aquela, aquele milagre bento que você fez lá. Ó. Cajado. Segura o machadinho e puxa o, o. Isso! Purifica, tio. Será que ele puxa do machado, tio? Hum. Rapaziada, o Creitão tem o poder da cura. O cara já é forte. Só falta voar, hein, Creitão? Entendeu? Comprar umas asas pra você, tranquilo. Ó, ó a casinha Eu já tá também ali. Rapaziada, não. Não a gente precisa do Ezequielson, hein? Vamos vamo entrar vai sem estar bem, tio. O cara afetou a casa inteira, tio. Você é louco? Nem telhado nós tem mais, hein? Creitão. Mas abre. não podemos ficar aqui. Não então, aí fica meio difícil, hein, tio? Eu ficar aqui. O cara explodiu a casa inteira, tio. Vamos entrar e ver qual é que é. Vamos ver o que sobrou. Mas aqui, Elson. fala que você tá bem, pelo amor de Deus, hein. Garoto. Ah, tá quietinho ali. Tá quietinho. Foi tanto eu. Eu pensei. Tudo bem? Eu estou bem. Vamos. Pegue suas coisas Vamos embora Mas eu não tô pronto Não mesmo Mas não temos escolha Vai ter que ficar pronto, tio <risos> Vamos ficar pronto agora Mostre o contrário Isso Sim, senhor Um montanha, a viagem vai ser longa, sim, mas é importante. Nossa, Fez jornada até a montanha. Rapaz, os caras quebrou a montanha ali. Tipo, caminho novo para nós sair fora. O que que acontece? <risos> Rapaziada, esse foi mais um episódio de God of War. O que, que acontece? Conta com o seu like, com o seu compartilhamento. E é isso aí, tio. A gente se vê na próxima aqui na caverna. O jogo é louco demais, tio. vou, vou ficar calmo.